Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard. Em mais um vídeo rápido de dicas, vou mostrar pra vocês como derrotar o inimigo mais difícil de Bloodborne, um dos melhores jogos produzidos pela equipe de Hidetaka Miyazaki, responsável por obras como Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice e Elden Ring. Estamos falando do famigerado Orphan de Koss, o último boss da DLC The Old Hunters, que impõe uma batalha realmente desafiadora e que exige muita dedicação e reflexos rápidos. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular, e vamos juntos superar esse grande desafio imposto aos mais dedicados dos caçadores, que mesmo a purificação do sangue vil pelos arredores de Yharnam. Preparados? <risos> e não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? O Orphan de Coz é um inimigo ágil e seus ataques infligem bastante dano. Em sua primeira forma, é preciso tomar muito cuidado com os ataques de média e longa distância. Então a melhor maneira de se defender é fazer uso da esquiva em direção a um inimigo. Essa mesma tática também serve para ataques que o boss pula em sua direção. Caso optem por uma distância muito grande, tomem cuidado para não sofrer com os projéteis, que geram uma espécie de névoa venenosa quando explodem e que também causam uma quantidade considerável de dano. As janelas de ataque são curtas, então após esquiva, não ataquem indiscriminadamente. Tentem não fazer mais do que dois ou três ataques rápidos, dependendo da arma que estiver usando. Ah, e outra coisa, se estiverem bem treinados e com o timing em dia, também vale tentar atordoar o boss com sua arma de fogo para usar ataques viscerais, mas só façam isso se realmente dominarem a técnica. Um erro de execução não será tolerado pelo boss, que acabará com a luta rapidamente. Em sua segunda forma, o boss encurtará a distância de seus ataques, então tomem cuidado para não sofrer uma sequência devastadora. Nesse caso, esquivem de maneira circular até que ele termine sua sequência de ataques. Com a janela de oportunidade, usem ataques fortes e carregados para infligir o maior dano possível. Também tomem cuidado com os projéteis que ele lançaram dos céus. Para melhorar a eficiência da esquiva, usem o osso do antigo caçador, que aumentará sua velocidade consideravelmente. Com essas dicas, a vitória estará mais do que garantida. Agora vamos deixar rolar a batalha e ver como o nosso caçador se sai. Retro Challenge fica por aqui, te aguardando no próximo vídeo com mais jogos e novidades. Tchau!